Pastor meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês me permitirem estar aí junto com você, no teu lar, no teu carro, onde você estiver neste momento. Hoje nós temos a lição número 8, silêncio no seu e o julgamento vindouro. Para quem está assistindo a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoia. Estamos aqui para servir os amados irmãos, né? nos damos aulas de bacharel em teologia, em meio teologia e treinamentos em várias áreas, principalmente liderança, professores de escola dominical, oratória e outros cursos. Bom, vamos lá para o textuário, Apocalipse 8.1 diz assim, E, havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Amém? É, verdade aplicada, diz assim, a certeza de que o juízo divino está, está prestes a vir sobre o mundo deve despertar-nos a santidade e a evangelização. Tá? Então, o juízo está prestes a vir tá? sobre o ser humano, sobre a humanidade, tá? Deus, ele sempre é, é muito paciente. Né? Ele vai dando oportunidades, oportunidades para as pessoas se arrependerem, mas chega um momento tá? que ele vai executar o juízo. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa em juízo, nós pensamos na necessidade de evangelização. Afinal de contas, o Senhor disse, eis que te dei por Atalaia, e se eu disser que o ímpio morrerá, e se tu não avisares, certamente o seu sangue da tua mão o requererei. Então, nós também pensamos aqui na nossa responsabilidade pessoal tá? e na evangelização dos olhos, okay? É Três objetivos: mostrar o que está prestes a acontecer na terra, entender como os acontecimentos se darão e despertar para orar e ganhar almas para Cristo. Nosso texto de referências tem Apocalipse 8, versículos 7, 8 e 10. Aqui nós vamos ver aqui já, na introdução, diz assim, os capítulos 4 e 7 do Apocalipse são uma preparação para a abertura do sétimo selo, que desencadeará uma sucessão, de manifestação do juiz divino sobre a terra com intensidade jamais vista. Tá? Então, a grande tribulação, né, é, como em algumas lições nós já demos sua introdução, é, você sabe que é uma tribulação tá? que nunca, nunca foi vista, nunca foi sentida. Né? Muitas pessoas acharam assim desafiador o Covid, né? realmente foi, Tá? e há guerras hoje em alguns lugares, né? é, doenças, fome, mas grande tribulação nunca se viu. Então, vamos ver primeiro o ponto de juízo inevitável, silêncio do céu, os juízos serão consecutivos e a revelação na forma de pretérito. O juízo é inevitável. Os últimos dos sete celos, é aberto e com sua abertura se desencadeia uma sucessão de manifestações do juízo divino com grande intensidade. Agora, com a abertura do sétimo céu, o livro do juízo é aberto e toda a atenção volta a ser para a terra. Bom, vamos é, entender. Tá? Antes de nós termos as trombetas... né? nós temos os celos, tá? e isso é importante né? é você perceber na Bíblia, tá? isso estamos vendo, vendo Apocalipse capítulo 6, tá? a partir do versículo 1, vai ser desenvolvendo a abertura dos celos. E você vai entender, tá? eu fiz aqui uma uma forma de te mostrar mais claramente, tá? você vai entender assim, tá? É, nós temos sete celos, Tá, então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chega no sétimo celo, esse sétimo celo é como se abre como um leque, tá, que vai dar aí, é, a abertura para as trombetas. Okay? Então, aí você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima trombeta... É um anúncio, tá? Já para as taças, tá? Então é uma sequência, tá? Quando o nosso autor coloca aqui uma questão consecutiva, né? Ah, de de uma sucessão de manifestações do juiz divino, tá? Então essa sucessão, tá? É justamente, né? Esse formato, tá? Que eu estou dizendo, é um leque abrindo após outro. Então, o celo termina, o sétimo selo abre tá, para as trombetas, termina as trombetas, abre na, sete, na sétima trombeta os, as taças. Tá? Todas elas são ah, momentos tá, de desafios. Jesus voltou, a igreja subiu <risos> e logo no primeiro selo tá, é, acontece o quê? a manifestação do cavaleiro de cavalo branco que é a falsa paz trazendo é né? o anticristo então quando Israel né se ele, vê, ele se vê acuado pelas nações do Oriente que vão contra ela o anticristo se manifesta tá é, salvando Israel isso vai fazer que eles tenham uma, uma coligação né, entre Israel e o anticristo só que é isso já é uma guerra. Então, o anticristo vai guerrear as outras nações e já vai ter muita morte. Então, aí você vê o segundo cavaleiro, que vem do cavalo vermelho, é guerra. Então, o anticristo vai estabelecer uma paz, mas mediante a guerra, né? vai ter muita morte, que o, que o cavaleiro do cavalo preto está trazendo fome. Veja, existe então guerra, Tá, quando está tendo guerra, o que é que acontece? Tudo encarece, tá? aí tem fome. Aí, quando existe a guerra e a fome, aí vem o quarto cavaleiro, né? no cavalo, que é do cavalo amarelo, tá? que é morte. Né? Então, 25% da humanidade já vai morrer neste ponto. Olha só, quando vem o quarto cavaleiro, tá, que é a, a morte, é um resultado da guerra e da fome, que aí você tem 25% da humanidade já morrendo. Eu quero que você perceba tá, que assim que Jesus volta, tá, já acontece tribulação. Tá? Cuidado com você cair, na, às vezes alguém diz em algum momento que três anos e meio vai ser de paz e só depois vai vir a grande tribulação. Perceba aqui, tá? Jesus já voltou, o é, é, anticristo Ele faz uma coligação logo no início aqui da grande tribulação dos primeiros sete anos. Tá? E acontece guerra, porque o anticristo vai fazer guerra contra as nações né? do Oriente que estavam contra Israel, e há guerra nesse momento. Tá? E aí vem a fome tá? e vem a morte. Tá? E 25% da humanidade já morre nesse ponto. É por isso importante a gente entender que, apesar de, né, apesar de, é, é, vai ter as duas testemunhas pregando o evangelho do reino, 144 mil judeus né, é, que vão se levantar. 144 mil é um número é, dentro do Judaísmo que é muita gente, tá? que é o 12, né? 12 vezes 12. <risos> Lembra, nós já falamos que o número 12 é pleno, plenitude, é bastante... Tá? Então, vai ter muitos judeus que vão se converter tá, a Cristo e vão pregar o evangelho do reino. Tá? Mas, fique claro aqui que já está tendo guerra, já está tendo fome, o anticristo se estabeleceu, vai ter uma perseguição muito forte contra aqueles que falam sobre o Cristo. Tá? Incluso as duas testemunhas vão ser mortos em praça pública, né? E Deus cela disse, os seus escolhidos, né? Para não serem atingidos pelas pragas. Aí no quinto selo, tá? Deus mostra, né? Que os mártires que morreram durante a grande tribulação, tá? ou seja, muitas pessoas vão se converter durante a grande tribulação, só que vão morrer perseguidos pelo anticristo, e eles são vistos em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. O sexto selo vem e atinge a terra por uma chuva de meteoros. Nós estamos no céu ainda. No sétimo selo, aí sim, há um silêncio. Perplexo, fica todo mundo perplexo lá no céu, e silêncio no céu. Então, pelos acontecimentos que estão por vir. Então, este selo abre-se para mostrar os juízos através das trombetas. Tá? Importante nós percebermos essa sequência. Bom, é, então vemos algo inédito aqui, né, o silêncio no céu, que o sétimo selo perplexo, todo mundo fica perplexo, silêncio no céu, pelos acontecimentos que estão por vir. Então, este terceiro abre-se para mostrar os juízos através das trombetas. É, os juízos serão consecutivos, né? conforme eu disse. Tá? Primeiro os selos, no sétimo selo, abre-se as trombetas, na sétima trombeta as taças. Ao estudarmos sobre os juízos na grande, no juízo divino na grande tribulação, devemos ter em mente que tudo indica que os juízos não serão paralelos, mas consecutivos. Ou seja, paralelo quer dizer não vai estar acontecendo as, os celos e as trombetas ao mesmo tempo. Não, não vai ser assim paralelo. É consecutivo. Primeiro celos, termina o sétimo selo abre-se as, as trombetas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na sétima trombeta, as taças. Isso é consecutivo. Enquanto o juízo das sete trombetas atingem parcialmente a terra, veja que foi. É, nos céus, foi 25%, assim, no geral, tá porque aí há guerras e, consequentemente, morte, fome, tá perseguição né, aos que proclamam o, Cristo, o reino do Cristo. tá é, Mas agora, nas trombetas, tá? é direcionado parcialmente, onde um terço das coisas é atingido, a, a, a natureza tá? E o juízo das taças atinge de forma total os elementos atingidos na terra. Então, as trombetas vai atingir parte da natureza, você vai ver, por exemplo, parte do mar, um exemplo dando geral, tá? E nas taças, é todo o mar, então é, é, é a completa, a, toda a, a área é atingido pelas pragas. <cười> Bom, a revelação na forma de pretérito. Um detalhe nas profecias chama a atenção. O fato do juízo serem narrados no passado ou como eventos que já aconteceram. Porém, quando o Pai da Eternidade fala do futuro, como se já tivesse acontecido, revela que o que está por vir acontecerá inevitavelmente e é irrevogavelmente. Agora, só a tua atenção um pouquinho aqui. Lembra das aulas anteriores dos Atributos de Deus? Se você não assistiu, por favor, vá lá, está em nosso canal aí, tá? Veja os Atributos Divinos, né? são numa das nossas lições da EBD, acho que eu fiz sem, é, semestre é, passado, tá? E você vai ver sobre a infinitude de Deus. O que é a infinitude de Deus? Se você se lembra, é quando Deus preenche. Todo o espaço, com sua onipresença, mas a infinitude é mais do que isso. Não somente Deus preenche todo o espaço, ou seja, Deus está aqui em São Paulo, está lá na Bahia, está no Rio de Janeiro, está lá em Santa Catarina, lá está, lá nos Estados Unidos, lá na China. Deus preenche todo o universo, mas não somente isso. Na infinitude, Deus também preenche o, esse, o tempo. Não somente o espaço, mas também o tempo. Deus está no ontem, Deus está no hoje e Deus está no futuro 100%. Tá? Deus está no ontem plenamente tá? e no futuro plenamente. Ou seja, quando Deus está falando lá no futuro, Ele já está lá no futuro e tá? Ele vê esses acontecimentos como sendo já aqui do passado. Tá? Porque Deus ele já está vendo o fim desde o princípio. Tá? Isso é importante que você entenda, né? porque às vezes a nossa mente não capita muito isso, né? é porque a gente não vive esse tempo. Né? Mas para Deus, tá? hoje, por exemplo, já é passado, quando Ele está lá no futuro. ele Deus olha lá no futuro, tá? olha o nosso presente aqui como sendo passado, porque Ele está 100% no futuro. Tá? Então, quando Ele declara essa forma aqui no pretérito, como já passado essas profecias né? é porque justamente tá eles na mente de Deus já aconteceu tá isso é bom para nós tá porque se você percebe Apocalipse né é para nós é uma motivação de que a nossa vitória a vitória da Igreja já aconteceu na mente de Deus e isso me, me faz pensar que eu devo me alegrar tá eu devo decidir viver uma vida plenamente feliz, porque a vitória é mais do que certa. Já aconteceu. O que você faria se a tua vitória já tivesse acontecido? Como você se sentiria? Como você reagiria? Pense, tá? Isso é a mente de Deus. É, dois, os vírus divinos sobre a natureza. Um terço de toda a vegetação, um terço de toda a vida marinha e as embarcações... E um terço de toda a água potável, e um terço de todos os luminares. As primeiras trombetas são tocadas e anunciam juízos divinos que atingirão elementos da natureza. É muito importante você perceber isto, tá? Ah, aos primeiros juízes, as trombetas são mais direcionados à terra, natureza. O que ocorrerá ah, é resultado da ação direta daquele que está sentado sobre o trono. Assim como foram literais os, as, os flagelos no Egito, lá na história do Egito, da, da, quando Deus tira Israel né, lá do Egito, no tempo do Éxodo, né, lá, assim também será na grande tribulação. Vamos lá. Um terço de toda a vegetação. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva foi queimada. Ou seja, todo o ecossistema, toda a biodiversidade serão abalados nesse tempo. Pense um pouco comigo, por favor. Veja, é, já teve guerras, mortes, fome. Já estava tendo fome. Já tem 25% da população que morreu. Agora vai faltar alimento. Veja, a terça parte da vegetação, árvores e ervas são queimadas. Se você lembra, aqui pelo menos no Brasil, aqui no, no, no estado de São Paulo, teve uma geada né, que acabou matando, né, é, atingindo né, a, a verdura. Né? Então, a cenoura, que era R$, R 2,00 o quilo, foi para R$ reais tá? Estamos falando de uma geada agora imagina aqui tá quando terça parte do planeta Terra a vegetação será atingida quanto de carência vai ter Quanta de fome vai ter tá pensa bem tá o, as consequências todo o ecossistema toda a biodiversidade porque se não há vegetação os animais também não têm o que comer não só as pessoas se não tem o que comer os animais Aí também não tem o que o ser humano comer, né? porque se o boi não come, né? como que o homem vai ter né? carne de boi, por exemplo? tá? Ou se não tem alimento para os animais, né? como que os homens vão ter também seu alimento? tá? Então, pensa bem. É um terço de toda a vida marinha e as embarcações também. A segunda trombeta mostra a morte de um terço de toda a vida marinha, bem como a destruição de um terço de todos os instrumentos de navegação. É, a Bíblia fala que foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Veja, meu irmão, é, se na terra tá não está tendo vegetação e as pessoas poderiam ir pescar para ter alimentação, agora o mar, tá, terça parte do mar, de toda a vida marinha, também é atingida. E as embarcações, ou seja, vai se privar da alimentação, terrena e da alimentação marinha. Tá? Vai percebendo aí como que está fechando o cerco, ok? Um terço de toda a água potável né? e de todos os tá? É importante a gente perceber isso. A Bíblia mostra que após o toque da terceira trombeta, um terço de toda a água potável do planeta se tornará imprópria para beber. E haverá muitas mortes nesse tempo por consequência destas águas. Bom, vamos entender agora, olha só, guerras, mortes, fome. É, fome porque não tem o que comer na parte material terrena, é, vegetação, verduras, tá? e também na parte marinha. E agora não tem água. Você está percebendo isso? tá Às vezes a gente fica até sem comer, né? Dá para ficar sem comer, dizem a ciência, até 40 dias, mas sem beber água, tá? no máximo três dias. E agora, aqui não tem água potável um terço, num terço do planeta. Então, é, isto está está fechando mais, está apertando mais. Agora, a quarta trombeta fala do juiz que atingirá os luseiros celestes. Sol e Lua, as estrelas, perderão um terço do seu brilho. Agora, imagina como o planeta Terra vai sofrer pior com isso. Tá? Perceba isso, por favor. Tá? Porque o Sol faz que haja fotossíntese na vegetação. O pouco que tinha da vegetação não vai sofrer mais disso, porque um terço do planeta ele está atingido, ou é um terço do Sol. A lua, as estrelas, não vai haver mais fotossíntese, não vai ter mais verduras. A vegetação já estava escassa, agora vai ficar muito mais escasso. A fome vai apertando mais. Consequência, a morte, caristia, tá? tudo vai apertando mais. Estamos ainda na quarta trombeta. Bom, aí nós vamos ver o juízo divino sobre a humanidade. A tá? praga dos gafanhotos, um terço da população mundial e a oração dos santos. Enquanto o juiz, os juízes anteriores mostram Deus tocando na natureza, as próximas pragas, agora, da quinta e sexta trombeta, atingirão o ser humano. Então, agora, como se fosse pouco, né? externamente o homem não ter o que comer, agora as pragas vêm direto para o ser humano. A quinta trombeta mostra o um enxame de gafanhotos, que aterrorizarão a terra. Está escrito em Apocalipse 9, 3. Tá? Possuem aparência horripilante, infernal, e terão como alvo exclusivamente pessoas. Apocalipse 9, 5 diz assim, E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os atormentassem. Então, é, estas pessoas tá, vão sofrer tanto tormento, tanto tormento tá, por, esses, por esses gafanhotos, né, seres maléficos, tá, que eles vão querer né, morrer. Tá, voltando aqui, tá, olha só, é, eles desejam, né, eles amam, eles querem morrer. Tá? diante do sofrimento. Né? O versículo 6 né, do Apocalipse, aqui, deixa eu ver aqui, cadê? É, diz, naquele dia, né, os homens buscarão a morte e não o acharão, também é, terão né, ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles, tá? veja esse ardente desejo né? vendo assim no grego é como se alguém apaixonadamente procura o amante né? o seu amor da vida tá é aqui essas pessoas desejam ardentemente morrer tá? diante do sofrimento que estão passando tá? e a morte fugirá deles ou seja por si começou nesse período tá eles vão querer morrer e não vão morrer tá e vão sofrer atormentados tá? por esses cafanhotos, por esses seres malignos. E tocou o sexto anjo a trombeta, tá? agora, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus. Essa trombeta anuncia um juízo terrível que virá sobre a humanidade. E foram soltos quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Você agora percebe que direto, as outras mortes que aconteceu, tá? aconteceu porque, é, devido à guerra, à fome, né? é, outros problemas da natureza né? que acontece. Agora, aqui não, a praga é direto para os homens, para atingir diretamente os seres humanos. Tá? E por esta praga, tá? é uma terça parte dos seres humanos morre. Agora, vamos pensar um pouquinho. né? Primeiro, lá nós vimos que 25% da população já morreu. Agora, uma terça parte. Você percebe que está dizimando a humanidade? É por isso importante a gente perceber né? porque apesar de tá? apesar de ter oportunidade ainda de salvação porque vai estar as duas testemunhas pregando os 144 mil todavia diante de todas essas catástrofes tá essa probabilidade de a pessoa perseverar tá? diante das dores da fome tá é 0,001 tá então, essa essa questão de perseverar tá? Por quê? Né? É, veja, a Bíblia diz tá, que os seres humanos, no lugar de se arrependerem dos seus pecados, diante das dores, eles vão blasfemar de Deus por causa da dor. Porque a dor, meu irmão, minha irmã, a dor, meu amigo, minha amiga, a dor, tá, ela te leva a duas reações. A dor te faz ou aproximar de Deus, ou a dor te faz abandonar Deus. E nesse caso, o Apocalipse disse, tá, que a dor foi tão intensa que os homens arranjam os dentes de dor, mordem a língua e blasfemam de Deus. Tá? Então, é muito importante pensar nesses pontos. A oração dos santos, né, antes do juízo das sete trombetas acontecerá acontecerem, aliás, as orações chegam como incenso de ouro. Eu coloquei o texto inteiro aqui, irmãos, tá? Para vocês perceberem uma questão, tá? Que eu acho que é importante, né? Vocês entenderem isso. Veja, disse o texto assim, vamos ler juntos, Apocalipse 8. E veio outro anjo e posse junto ao altar, tendo o um incensário de ouro, é, foi lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou, veja, o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos, e os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar-los. Meu irmão, é importantíssimo nós entendermos essa sequência. Tá? É, se você percebe em Apocalipse capítulo 8, né, é, os santos já estão lá na glória, já aconteceu arrebatamento, Tá? E no capítulo 7, versículos é, 9 a seguir, também nos mostra muitos já é, dos santos que morreram durante a grande tribulação. Seja, nós já estamos no final da grande tribulação praticamente. Tá? Agora, é, essas orações aqui não são oração de intercessão para a conversão das pessoas. Ao contrário. Tá? Está dizendo aqui, o anjo toma o incensário, enche do fogo do altar e o lança sobre a terra. Tá? Eu achei muito interessante o teólogo e comentarista Benson, tá? que ele coloca assim, e quando o anjo executou este juízo, a fim de mostrar a maneira terrível pela qual Deus vingaria a injúria que seu povo orantes, aqueles que oraram na terra, Havia recebido de seus poderes tirânicos e opressivos, ele pegou o incensário e o encheu com o fogo do altar de bronze dos holocaustos e lança-os na terra para denotar os julgamentos prestes a serem executados na terra, como Ezequiel, capítulo 10, versículo 2. Você vai perceber que a oração dos santos... Né? É, até quando o Deus não vingará o nosso sangue, tá? É, parece assim errado, né? Assim essa oração, né? Até quando não vingará o nosso sangue, né? Mas é por que, que eles estão dizendo assim? Né? Por que, que não estão orando assim? Perdoa eles porque não sabe o que fazem, né? Porque Deus aqui está sendo justo. Veja, a lei, né? a lei é, a palavra de Deus diz assim, se alguém tá, matar alguém por engano, né, isso Deus faz um juízo e, e leva a pessoa para a cidade de refúgio. Ou seja, é, pode, vamos entender o caso, ele não teve intenção, ok, tudo bem, vamos à oportunidade, né? isso acontece. Tá? Mas, disse o texto, né? se a pessoa faz intencionalmente, aí será entregue ao vingador. E, e aqui é isto justamente que está acontecendo. Tá? As pessoas sabem, conhecem a palavra de Deus, conhecem a Bíblia, tá? mesmo assim perseguiram os cristãos, mataram cristãos, tá? sabendo... Tá? estão conscientes disso, então Deus vai executar o seu justo juízo, tá? Aí vem né, justamente tá, os julgamentos, né? Que são as trombetas, as taças, tá? Que acontece, ok? Só para esclarecer melhor né, esse ponto para vocês, tá? Esse momento das orações não é de intercessão a favor da salvação, mas justamente é a oração que Deus vê, né? É, que onde agora ele vai fazer juízo, tá? Os santos sofreram, tá? Aí o, ju o juízo não nos pertence, a vingança, disse o Senhor, a mim me pertence, tá? E ele fará do seu jeito, do seu modo, amém? Muito bem, mostramos o que está prestes a acontecer na terra, entendemos como os acontecimentos se verão, e despertamos para orar e ganhar almas para Cristo. Meus amados, Deus vos abençoe, tá? Decido que vocês tenham uma boa Escola Bíblica Dominical, compartilhe, deixe seu like, tá? compartilhe esse canal, ajude as pessoas a conhecer mais da Palavra de Deus. E muito obrigado, estamos aqui para servir a paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.